Às vezes, quando acordamos, antes mesmo de acordar, começamos a ter muitos pensamentos. Portanto, começar o dia com uma oração de bom dia é uma ótima maneira de manter o coração relaxado e renovar a fé. Oração da manhã Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não vê senão o bem em cada um, Fecho os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda a maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu te, re te revele a todos. Amém.